Saudações bombardeiros, sejam bem-vindos ao canal Hakai 23. Joga seu celular para o alto e deixa ele cair no chão para ajudar fortemente no gostei. Diga-me como foi seu Natal e ano novo, deixa seu comentário aí. Olá! Hoje vamos falar dos próximos eventos da temporada 16 de Bomber Friends Oficial. O evento que está prestes a acontecer será o evento de festa. Ele será um evento mortal 2 vs 2, ele terá 12 partidas e seus dois últimos itens são exclusivos da temporada Tempo de Festa. Teremos o um evento de vestir. Procure sua melhor roupa e coloque sua máscara para esse evento desafiante. Ele terá 12 partidas, dois itens exclusivos irão estar nas duas últimas partidas. As Cartas de Parede Alado e Destruidor de Paredes estarão neste evento. Haha! <risos> Teremos também o evento Corrida do Ouro. Aproveite este evento desafiador, ele será solo com 12 partidas. Seus dois itens exclusivos são uma corrente de ouro e uma saudação riquíssima. Estes são os eventos que vocês irão jogar na temporada Tempo de Festa. Quero ver seu comentário sobre o que você achou dos eventos e dos prêmios. Temos muitos planos para o ano de 2021. Este será um ano incrível com coisas novas e interessantes. Esperamos que os jogadores estejam tão animados quanto nós. Vamos nos divertir juntos. Boa sorte nos eventos. Papai ama você seus lindos.